Oi, oi, oi pessoal fala bora lá começar mais um vídeo sim então bora. bora então pessoal amanhã nós vamos receber nossa laje né já ficou agendada para amanhã é, o caminhão não vai conseguir colocar lá dentro do terreno porque o caminhão é grande então eles já informaram a gente que vai conseguir colocar os palitos ali na parte da frente do terreno mas a laje, né, que é de cerâmica, eles vão colocar lá na calçada e depois a gente vai ter que guardar é, do lado de dentro do terreno então vai ter conteúdo aí a gente fazer nessa essa troca de lugar aí e espero que vocês acompanhem aqui mais um vídeo com a gente e depois eu também no finalzinho do vídeo eu vou mostrar pra vocês é, o valor da laje e, e bora lá conferir mais um vídeo então espera hoje, a laje chegou tem essa aqui que é da H8, né que é menorzinha e essa aqui que é H12 do que é pisolage. a diferença, gente Ai, tô cansada já, viu? ó a diferença de uma para outra essa é 12, não, essa é 8 e essa é 12, que é pisolagem imagina o peso já levou um pouquinho lá, Vai ter que levar também esses palitos lá pra frente lá pro fundo e graças a Deus tem coisa pra gente fazer a gente tava tudo triste já a gente guardou tudo a lajota grande do da H12 agora tá guardando a da g oito, menorzinha menorzinho. E a lelê, ó, vai lá no fundo, não tem medo, ó. Ah, não tem medo do escuro, né, Lelê? <risos> Prontinho, laje guardada É palito que fala, amor? Palito, palito guardado. Imagem ruim. E bora começar aqui, gente, com os valores que nós pagamos na nossa laje, né, que é o que mais a gente pesquisa, né, valor. Então, bora lá, vou contar pra vocês. Nós compramos 82 metros de laje. Desses 82 metros de laje, 33 foi H8, e 49 metros foi H12, que é piso laje, que é onde a gente vai ter a construção, que é na parte do fundo, lá que vai ter é, dois quartos e um banheiro ainda, né? Então, a parte da frente, como não vai ter construção, a gente colocou a laje convencional, que é H8, beleza, pra baratear um pouquinho, porque tá caro para um caramba, então a gente preferiu trocar, em vez de pegar tudo H12, pegamos H12 H8. e H8. E a gente queria ter colocado também aquela de isopor né? Porque é mais leve, não, né? não sobrecarrega tanto peso na, na construção, mas tava o dobro, gente, do preço e a gente não teria esse dinheiro agora. Então optamos mesmo para cerâmica. E nesse de cerâmica, a gente, só, pra ter noção, de cerâmica ficou 3.600. Então, imagina se fosse o da, da de, a de isopor, então ia ficar muito mais caro e a gente não ia ter esse dinheiro, nem aqui nem na China. Então, quer dizer, no momento, né? Quem sabe um dia nós, nós teremos, mas no momento a gente não ia ter esse dinheiro. Então, ficou R$3.600, 82 metros de laje. Essa laje vem com escora? Não, não vem com escora, gente. É só a laje bico seco mesmo, a laje e a cerâmica então ficou 3 reais é muito dinheiro no momento pra mim, então aí a gente pegou essa mesmo, desistiu do desopor, mas, se Deus quiser, agora a gente vai conseguir o dinheiro também da, da, do concreto, que tá em torno de reais, pra gente conseguir colocar essa laje aí logo, começar a parte de acabamento, que é a parte que eu mais quero na vida, essa parte de acabamento, e eu tô super, já tô super feliz de ter conseguido a laje, que foi muito difícil mesmo, muito difícil. É, tá tudo muito caro, todo mundo sabe, né, nem dia eu ficar falando aqui. Mas, graças a Deus, mais uma etapa aí concluída E então, pessoal, o valor, né, da, do último vídeo com essa laje, nós gastamos o um valor total até agora de construção R$ centavos e bora lá, né? Começar aí mais uma etapa de concreto e para colocar logo essas lajes que eu tô mega ansiosa. É, comenta aí pessoal quanto que vocês pagaram de vocês, se tá muito diferente o valor daqui e dá dicas aí que eu sempre tô pedindo dica para vocês que o que puder para facilitar para baratear a gente tá correndo atrás. Então é, deixa seu like aí, se inscreva no canal, ajuda a gente aqui.